os anúncios que ofereciam mulheres escravizadas para os trabalhos domésticos eram assim. Vende-se. Uma parda escrava de 25 anos de idade sabendo lavar, costurar e engomar perfeitamente, não tendo a escrava vício algum. Te causou algum incômodo? Repulsa? E se eu te falar que muitos dos anúncios de pessoas que procuram trabalhadoras domésticas hoje não mudaram tanto assim. Olha só esse trecho. Estou em busca de uma parceira de mão forte, uma secretária do lar para minha residência. que saiba limpar de verdade a casa. A secretária do lar terá seu tempo de trabalho, mas residirá na minha casa com folga a cada 15 dias. Não tem negociação nisso. Ah, mas eu preciso ver a minha família. Então não se candidate. Parece que a visão que as pessoas têm do trabalho doméstico é praticamente a mesma de 150 anos atrás. Eu sou a Aimee e hoje eu tô aqui para tentar explicar o porquê que a gente segue reproduzindo essa lógica escravocada e invisibilizando um trabalho que é tão essencial. Val? Sim? Pode tirar, por favor? Mas antes, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque isso é muito importante para esse conteúdo chegar a mais gente. No Brasil, a gente se divide basicamente de duas formas. Famílias que são constituídas majoritariamente por mulheres trabalhadoras domésticas e de famílias que contratam essas trabalhadoras. Era assim no período escravagista e é assim até hoje. Vem um copo d'água. Deixa que eu pego. Isso não mudou depois de maio de 1888. A Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas é aquela coisa, ela assinou a Lei Áurea, mas não assinou nossa carteira, não nos deu moradia, não nos deu educação. E aí veio o um processo da da criada. Então, muitas mulheres continuaram trabalhando nessas casas grandes para ter pelo menos o que comer e onde dormir. Com o passar dos anos e depois de muita reivindicação, algumas mulheres começaram a receber valores irrisórios pelos serviços prestados. Essa complexa relação entre empregada doméstica e patrão não mudou muito. não. E não é à toa que, vira e mexe, a gente se depara com coisas como estas. Resgatada depois de 34 anos em regime, análogo à escravidão. Ou com gente que diz isso aqui. Pra quem não conhece, essa é a minha nova anja tá morando comigo aqui. Ela foi anja da minha irmã há 14 anos, agora é minha anja. Casos até podem parecer exceção ou bizarros, mas, na verdade, eles são bem mais comuns do que a gente imagina. E eles existem não só porque esses patrões se comportam como sinhas do século XXI. Se a gente ajustar o foco, consegue perceber que não se trata só da ação de um indivíduo. Há estruturas que facilitam o aparecimento de casos como esses. Muita incompetência mesmo, meu Deus. Escolha uma roupa pra mim que eu vou tomar um banho nada não, escolhe nada não O trabalho doméstico faz parte das narrativas das famílias brasileiras. A gente vê essas narrativas tanto de quem tem a mãe que sai pra trabalhar na casa de alguém, mas a gente vê essas narrativas no cinema, na novela, nos comerciais. É, então, é quase como se fosse um, um dado cultural sobre o Brasil, assim. O Brasil é o país do samba, é o país do futebol, e é o país das trabalhadoras domésticas, sabe? O Brasil é o país com mais empregadas domésticas de todo o mundo. São mais de 6 milhões de trabalhadoras, segundo o IBGE. E a maioria dessas trabalhadoras são mulheres negras. Muitas delas, assim como nossas ancestrais, não tiveram outra opção de sustento ou renda. Isso não quer dizer que esse trabalho deve deixar de existir. O que as trabalhadoras sempre reivindicaram é a contratação formal. Nós estamos buscando direitos. Isso porque de 6 milhões de domésticas, 4 milhões e meio não tem carteira assinada. Para se ter uma ideia do descaso, a regulamentação da profissão só aconteceu em 2015. Foi aí que a PEC das Domésticas foi validada. E para que serviu a PEC das Domésticas? Para garantir a essas trabalhadoras muitos direitos trabalhistas previstos na CLT. Trabalhar não tinha fé não tinha nada, não tinha escanto, nada, entendeu? Não tinha hora para largar do trabalho, meu Deus, não tinha hora para largar, agora, agora, agora é oito, eu mentira tirar dez horas, ficava trabalhando mais de dez horas na casa da pessoa. E às vezes até dormir, tinha que dormir, não ganhava nada agora, quer saber, lei que teve agora? É inegável que a PEC foi um marco para essas trabalhadoras que lutam por seus direitos há mais de 80 anos. E adivinha qual foi o único deputado que votou contra ela? Foi o único parlamentar que votou eh, nos dois turnos contra ela. Todos os direitos trabalhistas empregada doméstica. Só que a batalha das domésticas não encerrou quando a PEC foi implementada. Pelo contrário, agora a reivindicação é para que os patrões cumpram a lei. A punição para aqueles que não cumprem é muito lenta, é muito. sabe, é uma coisa muito suave. Após a regulamentação, teve muito empregador que preferiu demitir a doméstica mensalista. Então, qual é o primeiro momento? Vou despedir. Eu já conheço muita gente que despediu. Aí você pensa, nossa, o que eles fizeram então? Passaram a limpar suas casas? Que fique claro, eu não tenho problema nenhum em passar uma escova no chão, escovão mesmo, Mas, vamos ali. Não, nada disso. Ai, nossa, Dona Nene, obrigada, Dona Nene. Com as diaristas excluídas da regulamentação da PEC, sobrou a informalidade. Porque sem garantias trabalhistas, resta pra profissional fazer acordos de boca sem nenhum respaldo legal, ser MEI e ter que lidar muitas vezes com um monte de burocracia ou se sujeitar às agências que prestam serviços domésticos. A uberização, a pejotização, que é o MEI, retirou muitos direitos trabalhistas. A deforma, eu não chamo isso de reforma, é deforma trabalhista, ela só foi boa para o lado patronal porque para o lado do trabalhador foi terrível. Principalmente a questão do contrato intermitente foi terrível. Isso sem contar outros problemas que as trabalhadoras domésticas também enfrentam, como violência física, psicológica ou sexual. E tudo isso são fatores que se agrupam para fazer com que o trabalho doméstico não tenha visibilidade e que as pessoas é, não respeitem porque acham que aquela trabalhadora por não ter uma escolaridade elevada, ela é um ser humano inferior a eles. Infelizmente, isso se chama preconceito, se chama discriminação, muitas vezes racismo. Os empregadores que se recusam a formalizar seus trabalhadores aqui no Brasil são obrigados a mudar o seu comportamento quando viajam para outros países, como os Estados Unidos. É por isso que é comum ver os patrões brasileiros que mudam para outros países e levam junto suas empregadas. Eles dirão que é porque a empregada é praticamente da família. Você é praticamente da família, né? Mas a verdade é que em muitos desses países, eles não conseguem fazer o que fazem aqui no Brasil, que é contratar uma só pessoa para fazer vários serviços, ignorando as regras dos sindicatos que determinam a divisão de funções e os pisos salariais. Tipo, ganhar hora, ganhar... Por hora de trabalho, e eu quero alguém pra poder ficar aqui, tipo, o tempo todo, fazendo tudo pra mim. E não acha. Essas coisas que eu tenho que ficar fazendo, entendeu? Não, não dá, porque aí eu não consigo trabalhar. Por isso que eles não estão me vendo. Já parou pra pensar o quanto custa a hora do seu trabalho? E o quanto você paga pra pessoa que tá trabalhando na sua casa, pra que você tenha mais tempo? Hoje em dia, na minha casa nova, eu não faço nada. Ai, você acorda e tem café pronto. Você acorda e a... Você chega da faculdade e a sua cama está arrumada. Você chega da escola e, a sua... e o banheiro tá limpo. Isso não aconteceu com o Passo de Mágica. Uma pessoa, uma pessoa investiu o tempo dela para isso. Onde é que já serviu filha de empregada sentar na mesa dos patrões? A estrutura que permite que as trabalhadoras domésticas sejam exploradas é a mesma que impede a mobilidade social desse grupo. Cumprir a lei e respeitar as regras dos sindicatos, das domésticas, quando se contrata uma empregada, é o mínimo, o justo, pra gente tentar parar de alimentar um ciclo de desigualdade e exploração de séculos. Eu agora tenho interrompido coisas assim que eu deixava passar com uma amiga dizer A Elisa, que é...'' Pega aquela preta velha Elisa que é minha, minha babá, foi babá, a mãe dela foi babá da minha mãe, a avó dela foi babá da minha avó e a filha dela trabalha na casa do meu filho. A filha da minha empregada é juíza. Lá em casa não tem esse negócio de continuar a obra da escravidão, não. Você não precisa intervir na vida dessa família, né? Ah, eu vou pagar colocar o seu filho na escola particular. Às vezes não é isso, às vezes é pagar melhor para que a, sua própria, a própria profissional possa pagar um curso de inglês para o filho, sabe? Para que o filho possa começar a trabalhar mais tarde, não precisa trabalhar os. Começou a trabalhar aos 13, aos 15, eu tive esse privilégio. Eu comecei a trabalhar aos 19, depois que eu já tinha entrado na faculdade. Você tem um profissional, mas remunera essa mulher pra ela quebrar o ciclo de pobreza na família dela. Faz 134 anos que a escravidão foi oficialmente proibida no Brasil. Mas na prática, a gente sabe que ela deixou muitas heranças. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, faça essas informações circularem e não deixe de comentar aqui o que você pensa desse assunto. Se puder, apoie as Mina no nosso Catarse. É através dele que a gente consegue continuar produzindo esses vídeos. Um beijo e até a próxima.